cresci nos anos 2000 e ver várias séries e filmes na época que sempre mostraram o quanto era maneiro ter e andar de skate, sempre me fizeram ter muita vontade de comprar e aprender a andar com um. Só que a minha mãe nunca concordou em me dar um porque ela achava perigoso demais, então eu passei a minha infância e boa parte da minha adolescência só andando de bike mesmo. Mas tudo isso mudou no verão de 2018 porque eu tava trabalhando, então um dia eu resolvi sair de casa e comprar uma longboard. No começo não foi fácil, eu não conseguia nem ficar em pé em cima do skate, e eu admito que eu pensei em desistir várias vezes, mas todos esses anos reprimidos dentro de mim nunca me deixaram fazer isso. Então eu comecei a praticar mais, ver vídeos no YouTube, me inscrevi em vários canais sobre o assunto, e até fiz um vídeo personalizando a minha longboard aqui no canal. E tudo isso me fez ter mais vontade de aprender ainda, e é claro que dá medo de cair e passar vergonha em público. Mas se eu deixar o meu medo me impedir de fazer alguma coisa na minha vida que eu queira muito, tem alguma coisa errada aí. E eu sei que eu sou jovem demais e não conquistei muita coisa na minha vida pra ter moral pra falar isso. Mas o que eu queria dizer aqui nesse vídeo, é que se você gosta mesmo de alguma coisa, corra atrás dela e não desista só por causa do seu medo. Porque já fazem 7 meses que eu tô nessa, e eu descobri uma nova paixão na minha vida que é a andar de skate. E eu sei que não é toda hora que você encontra alguma coisa dessas na vida. Meu nome é André, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal. Um grande abraço, e até lá. Ah, e a propósito agora, a minha mãe deixa eu andar de skate de boas, ela não, não acha mais tão perigoso, só pra deixar claro.